Você vai guiando aí, porque... Tá, basicamente é a gente... De... Ah, só olhar os livros, pô. Aqui, ó. A gente tem o... World Domination Open Books. With Open Books. Open Books é um mod, né? <risos> Dominação do Mundo. É falo dos blocos. Tem negócio do Tinkers Constructor. Tá explicando do... Tem máquinas também aqui? Não, tem não. É esse não. Material 21 de de um do Tinkers. Ah, Archivement Book. Esse aqui, ó. Ah, bem-vindo ao Sky Factory 2. O mod pro Beco Tinha a mesma introdução do outro, só que muda do 3 pro 2. <risos> usar usa setas pra mudar tá? Ele fala um pouco sobre biomas, só falta eu cair enquanto você pega as, a madeira. <risos> Com certeza não vai acontecer. Hum, é mesmo! Não me diga! Esse, esse início aqui, ó, até lembra um pouco. Agora. Tá, sabe que você tem que fazer a base rapidão aí, senão a gente pode perder a sapling, né? É. Engraçado que na hora esse é dele não me passou muita confiança. Coloca a madeira no inventário logo e faz a base, pelo amor de Deus Tá fazendo, tá fazendo, tá fazendo Ai, perdeu o ESC Jesus, eu vou morrer Eu vou morrer Ai, nada Calma As, as folhas estão caindo Eu não quero te apressar não, mas as folhas estão caindo Calma, sem pressão Pronto, já tem uma micro aqui embaixo ah, ela caiu! Eu vi a Cepelin caindo. Não... Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Como você é leto, cara? Que loucura. Tomara caiu que dê outra. Caiu onde? Caiu pra lá, ó. Na edição do vídeo você vai ver, mas ela caiu pra lá. Vamos ver, tomara que caia outra. Cadê tu? Tô aqui em cima. Dá pra quebrar ela já ou não, né? Não, espera. Vai que... Acho que se você quebrar não, não gera semente. Semente não, a... a muda. Vai, parou? Ah, tá indo. Ixi... Uh -oh. vamos nós resetar de novo o jogo Pô, tipo, nenhuma, cara Só uma saplingzinha Na verdade, uma já foi, né? Ela já caiu Eu vou lá embaixo pegar ela É no infinito Ao infinito E além Foi a pior imitação de Buzz Lightyear que eu já fiz na vida Você já tinha feito outra? Já Nada com editor de, de áudio resol... não resolva <risos> Ué, parou de quebra? Será que é porque você tenta tá em cima? Não sei, deixa eu sair pra ver E temos quatro blocos. Três Dois, dois. É Calma, a esperança aqui, é a última que morre, você não é brasileiro não, cara? Eu já tô... Aham, eu, eu, uh, eu sou brasileiro, mas já tô abrindo aqui o... <risos> o console. <risos> é? Não, não, não, não, não ninguém viu isso, hein? <risos> Exagerado. Não, eu, é que eu fiz merda aqui. Tu é vagabundo, tu é bandido, tu é um cara ordinário, moro? Castigo! Não quer ser honesto não e dar um reset no mundo, aproveitar que que tá só no início? <risos> é, tá. Eu ia só pegar um sapling, só que aí eu zoei o negócio tudo aqui. Vamos lá então, vamos resetar aqui. Tá, a minha, a minha não deu certo, agora vai você. Tá, deixa eu começar então. Ok, deixa eu ver. Tá, take two. Tá, deixa eu começar. Agora é <risos> você, vai lá. Tá, o segredo é o seguinte. Você quebra o primeiro, pronto. Hum. Aí já faz a crafting table, que é pra ganhar tempo. Tá, não. Aí os macetes não ensina, né? Aí agora... Quebra o segundo. Terceiro. Já faz a madeira aqui rapidinho. Aí eu vou continuar quebrando. Agora tem que ser rápido. Ai, Jesus. Tá sumindo. Ai. Oh, my God. Tá sumindo muito rápido. <risos> Ai, Jesus. Qual que é rápido. Ah, você tá subindo muito rápido. Ai, vai. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Eu tô aqui olhando se tá caindo alguma aqui em cima. Ai, tô caindo, tô caindo. Vou devagar. Hum. Eita, porra, tu viu? Tem um blocão agora. A aí. Ai. Não, vai faltar esse aqui que eu coloquei errado. Fico olhando aí, vê se não vai cair em nenhum um lugar errado. Ai, acabou. Pega, pega, pega, pega. Tá sumindo tudo. Nenhuma sepa até agora. Caraca, atrás de você, atrás de você, atrás de você. Caraca, quando ela pulou, eu falei: Caraca, ela caiu no buraco que você deixou. Caramba! Parece que ela mira. O, o lugar que tem menos é onde ela vai bater. Tá, você pode. Ah, descer. eu peguei Mais outra aqui. Mais uma sapling? Aham. Uhum. Ah, tá. Quando cai no limbo, cai só uma, né? Quando a gente consegue fazer aqui embaixo, cai duas. Quando tá a gente já plantou uma, cai outra. Vai, cresça, cresça, minha filha. Cresça. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, Quebra as folhas. Não dá. Quebra as folhas, cara. Pronto. Ah! Ai, ai, ai, <risos> assiste <você risos> me mata. <risos> Foi mal. Aí, dá. Três corações que eu fiquei. tá fazendo meio bloco? Cai rende mais. Tô. Em geral, é melhor você colocar o um meio bloco embaixo porque não spawna o bicho. Mas fica tão feio. É, mas a, o início pode ser em cima mesmo, porque a gente não cai. Ou foi embaixo? Como que ele foi ali pra baixo? Eu não sei. Ah lá, ele bota ele em cima e ele vai pra baixo. É estranho, né? Eita, caiu. Oh, onde é que caiu a sapling? Olha lá. Eu vi, na beiradinha do negócio. Bafada. Aí a madeira que você pegou aí, você completa o resto que faltou, e a próxima árvore a gente já começa a fazer as coisas. Onde que faltou? Aqui? Ou nas pontas? É, não, ficou quadradinho, certinho? Tá, tá quadradinho, acho, deixa eu ver. Tá, show. Três. Não, aqui tem quatro, tá três aqui. Só que eu tenho só três slabs. Só se isso aqui ah, faz... Hein? Hum? Eita, porra. Tá tendo jogo de alguma coisa? Não, que eu sa... Ah, deve ter, né? Tipo, isso aqui faz... Ah, ele faz... Olha! Ele faz tesoura de madeira. Isso é, isso é bem mas útil. a tesoura... Ela pega o bloco inteiro, né? Aham. Uhum. Isso é bem útil. Ah, mas por quê? Porque a gente tem que fazer terra. Você pegou uma, uma sapling aí? Ah, eu tô com uma aqui tem no aí. inventário. Ah, tá. oh, Mas a terra não faz um é, com a sapling? Com a sapling, mas eu acho que com o... a folha dá também. Tá pedindo pra usar a croc. A croc é aquele cajado, né? Nas folhas pra conseguir sapling. Ah, tá vendo? É melhor fazer ah, o cajado nossa. pra te, quebrar as folhas. É, não, é melhor fazer essa tesoura que você fez aí, ó. Já é. Então, mas a tesoura, ela me dá o, o bloco de, de negócio. Deixa eu ver se vai aqui, ó. Ah, você já fez aqui a... Né, mas o, o sapling demora muito pra poder encher. Você precisa de 10 saplings e, tipo, cai dois por cada. Como é que faz mesmo com o barril? É um barril, né? O barril, o barril, é. O barril é três de lado e um pequeno embaixo. Ok. Eu quero testar minha teoria de que a folha também dá pra colocar no barril. Não, então, essa terra que eu fiz aí foi ah, a folha. Ah, olha, é. ó, tá vendo? É, a folha é bem melhor que a sapling. Eu acho que a folha rende mais. De é. fazer mais uns três desses. Aí pra fazer a tesoura de pedra, de madeira, é, é o mesmo esquema da tesoura de ferro. E como é que é fazer a tesoura? Você coloca um bloco, é na diagonal, dois blocos na diagonal. Precisa nem de crafting table pra fazer. Do, como isso é uma tesoura na cabeça de quem fez o jogo? Uma tesoura é uma ferramenta de corte que nós usamos para cortar grama, brócolis, tears, as folhas, ou para matar o coleguinha da prisão. Para fazer uma tesoura precisamos de duas chapas de aço idênticas, feitas em uma máquina que faz chapas de aço idênticas, quando colocamos um aeroingote para queimar. Tesouras não são feitas de blocos de madeira na vida real, apenas no Sky Factory. A nossa fábrica no céu. Por quê? Ela fica no céu, e no céu pode tudo. Então, né? Ah, cai o sapling sim, ó. Caiu o sapling? eu só não cai o, o velme. Hum. Ah, o verme, tem um verme. Por isso é que fazer o cajado. Caraca, ajado. a tesoura também vai embora no piscar de olho, né? Ah, mas é de madeira, né, cara? Não é tesoura de ferro. Pô, essa árvore aqui é um pé no saco, ela vai foder Caraca, com a sua vida. Caraca, olha só, eu, eu tava três horas jogando essa merda, mais cedo, e e catando sapling, fazendo areia só com sapling. Então, mas eu descobri por acaso a tesoura de madeira. Na verdade, não foi nem de madeira que eu descobri, foi de pedra. Que eu coloquei duas cabestones na, na crafting table, na diagonal. Aí deu um negócio do lado e eu falei, opa, peraí, o que, que é isso? Era uma tesoura. Vou fazer outra tesoura. Tá, vamos fazer uma escada pra coisas assim. Pronto, agora tem tesoura. Quer tesoura? Eu vou... Não, eu vou fazer um, uma paradinha aqui pro lado. Deixa eu já colocar uma muda aqui. Deixa eu ir completando isso aqui, porque essa árvore vai dar dor de cabeça. Eu nunca comecei esse jogo tão rápido desse jeito Ficar peneirando terra agora o resto da vida Prática leva a perfeição Tá caindo muito sapling embaixo Até agora não, tá caindo muito a folha Folha tá caindo pra caramba Ah, monstro também não spawna em cima de, de sapling não de sapling? É, de sapling não, de folha Folha, de folha de uhum. Mas pra fazer folha tem que ter um bloco de madeira de... Dessa aqui, ó A madeira bruta Não, ela desmancha, né? Aham uhum. Devia ter feito machado Aham uhum. Plantou outra árvore aí já? aí, já, tem duas aqui embaixo Já tem duas plantadas a, a próxima árvore pequena que sai então, a gente pega ela com, a, com o cajadinho que eu esqueci o nome dele. Croc. É, é cajado em inglês. Cara, Croc. eu nunca fiz a base tão rápido. Pois é. Eu quero saber como é que a gente vai fazer um mob spawn. Se a gente fazer mob spawn, a gente precisa de água. Ah, hum. precisa chover, né? Ai, oh, foi. Doeu. Não necessariamente, tem como fazer com... Com, com mudas. Água? Com mudas? Aham. Uh -huh. Como? Falando nisso, que bioma é esse? Vamos ver. Floresta. Planície. Ali é na frente é a floresta que é planície. Chove em planície? Floresta chove, né? Chove. Ou floresta era o outro que a gente tava aqui, não deu certo. Não sei. Esse aqui, deixa eu ver. beiradas aí: River, planície. River é o que mesmo? River. É, é rios? Só... É, é, é, é. Mas eu acho que tem outro nome no português, outra tradução. Do, antes do Minecraft tem outra tradução. Cara, é só um pedacinho aqui no meio que é river. O restante é planície. Tem lógica? Tem o barril. Tá, tem aquele, aquele de cera, cerâmica? É, o, o pra decompor. É? Ah. É, o que decompõe coisas, isso assim, aqui, ó Ou aqui, o Crucible. Crucible. Eu preciso de madeira bruta, eu tenho madeira bruta comigo, deixa eu ver Deixa eu fazer aqui, ó crafting table Aí coloca de novo a crafting table Ai, Ai carai, ai carai Quase <risos> Quase <risos> Ah, você riu de mim? É a vingança da árvore É, é seu... vingativo Cadê você? Tô aqui do lado de cá, tô arrumando as coisas aqui Vem aqui no cantinho, deixa eu te mostrar Aqui ó, qualquer craft table aqui, tá vendo? Aham. Uhum. Bora. Essa... É, peraí. Vou fazer uma slab primeiro. Que eu não tenho mais. Aí faz esse aqui assim. Ih, falta um. Tem madeira aí? Aí. Aí faz esse bicho aqui, tá vendo? Aí pega ele aí e coloca em qualquer lugar. Ah. Hum. Coloca aqui ó. De, pre pre pre pre um aqui mim, De preferência em um lugar onde possa chover. Oi? De preferência em um lugar onde possa chover. Então aqui, bem na Tá. Ponta. Tá, mas olha aqui ó. Não tá chovendo, né? Então a gente coloca uma folha. Ih, não dá não. Acho que tem que ser muda. <risos> Vê se a é muda, vai. Ah. ah, muda foi, tá vendo? Tá virando água. Olha. Aí tem que ser muda. Wow. Mais? É, tem que encher ele. Já deu. Agora deixa, Acabou que vai virar água. Assim. Aí, deixa eu fazer o cajado aqui pra gente... ver se a gente consegue ver. Olha, essa da água eu não sabia. Mas tem que botar mais porque tá acabando ali. Tem. Que... tem. Toma um cajado pra você. Nossa, quanto, quanto bagulhinho. Tem madeira aí? Tem, é, tá faltando... Caiu algum verme não, né? Caiu. Aqui, ó, vamos fazer ele aqui, ó. A árvore vai ser mais separada, pra ela não grudar nas outras. Já é. botei o verme aqui na árvore, tá? Ah, tu é. queria ver o verme? Não, não. Eu já conheço o verme. Eu já já o verme. somos íntimos. Foi o um indireto? Não. <risos> <risos> não. Pior que não foi. <risos> ai, ai. <risos>